Salve, salve rapaziada, melhor na área Começando com vocês aí Mais uma série de motovlog aí no canal Antes de iniciar o vídeo Eu peço para vocês acessarem o site www.brasilgta.com Esse aí é o meu site de GTA Se você quiser utilizar os mods que eu utilizo É só entrar lá, procurar e baixar Beleza? Então vamos galera Começando mais uma série aí Estou com essa fãzinha aqui, 150, certo? Vamos dar um rolezinho de leves, beleza? Vou ligar a motinha aqui daquele rolezinho. Deixa eu ver se tá, quebrar lá tá tranquila, tal. Não tem muita gente na rua hoje. O rolezinho vai ser um rolezinho sossegado. Ó o GCM aqui, pá. Sem novidades. Opa, vai ter um sorteio aí no canal, rapaziada Que eu vou fazer E a pessoa que ganhar o sorteio Vai poder Vai ser divulgado aí no meu canal, beleza? Eu vou divulgar o canal da pessoa Ou a página do Facebook Tanto faz Respeitar o semáforo, né? Não sei se eu vou abastecer agora Não, não vou abastecer agora não Não vou abaste Pior que eu tenho que passar ali, mano Tenho que passar ali pra buscar um negócio aí Na casa do moleque, agora que eu lembrei, velho. Vou voltar aqui, será que tem viatura aqui? Tem não Esqueci de passar na goma do moleque ali Aqui eu vou passar mesmo, foda-se Vamos ver se ele vai estar tá aqui né vamos, rapaziada eu vou chamar o moleque aqui pegar um bagulho que eu esqueci e já volto voltei rapaziada peguei o bagulho que eu queria aqui que eu tinha deixado com ele vamos voltar aí fazer outro caminho aqui agora pior que sempre tem comando ali na frente mano mas não está tudo certo Tá em dia Olha ah lá O que, que eu falei Vou até devagarzinho e tal Pra não pra não dar problema Opa Não pararam Acho que os caras já Já se ligou mano Eu passo ali direto Tá ligado Os caras nem Nem tchum Sempre que me para ali Sabe que eu tô em dia, pá Agora eu vou encostar ali na favela Que eu tinha um barraco lá, tá ligado? E... Tinha não, eu tenho Filho da puta Eu tinha Tinha não, tenho Caralho, tô moscando Eu tenho um barraco lá, só que eu vou vender, entendeu? Aí eu... Mas como eu não tô morando mais lá Eu sempre vou lá pra dar uma olhada Pra ver se tá tudo certo Se ninguém tá mexendo lá porque vocês sabem, né, mano? Mesmo que é favela, tem favelado, velho. Favelado ruim. Olha o Hocan aí. É, vou ter que ir por aqui mesmo. Vou ver lá como tá o barraco, né? Espero que ninguém tenha mexido, né, mano? Porque é foda, véi. E. Lembrando, rapaziada: Vai ter vídeo de GTA V agora, beleza? No canal. Baseado nos vídeos de polícia que eu faço no GTA San Andreas. Vou fazer também no GTA V, beleza? Vou fazer os vídeos mais foda do que eu faço no GTA San Andreas. Já sei os esquemas lá, já, pá, e pum. Então, tá suave. Vamos lá no meu barraco, vamos ver se tá tudo certo. Aqui ainda tá cedo, né, mano? Amanhãzinho. O povo saindo para ir trabalhar Meu barraco é esse aqui, rapaziada Eu vou parar o vídeo por aqui No próximo vídeo eu vou continuar daqui, beleza? Valeu aí, deixa o like Inscreva-se no canal se não for inscrito Baixe os mods aí no meu site Tamo junto e é nóis